E aí metedor, como vai você? Com todas essas dicas que passo aqui no YouTube, você ainda está gozando rápido. Caso ainda esteja nessas condições ejaculando rápido demais, não vá embora. Esse vídeo é para você mesmo. Fique comigo até o final meu filho. Então já vamos fazendo o dever de casa. Já mete o dedinho no gostei. Se inscreva no canal. Compartilhe essa dica para pelo menos 100 amigos. Que estão gozando rápido demais e deixando suas parceiras pensando em outros homens que demora de gozar. Se quer aprender a como não gozar rápido. Aqui, tenho todas as dicas de tratamento para você. Ok meu garotão? Para você que talvez não me conhece, eu me chamo Robson. Assim como você, eu já sofri muito por gozar rápido demais. Já levei muito chifre por conta dessa peste. Com o passar do tempo, fui adquirindo experiência e conhecendo diversos macetes para melhorar a ejaculação criei esse canal para ajudar os manos com dicas caseiras incríveis que usei e funcionou tenho a certeza que funcionará para você também hoje graças a deus consigo levar mais de uma hora e quarenta minutos sem gozar para quem algum tempo atrás não poderia ver uma calcinha pendurada no varal que já estava gozando hoje me sinto um homem 100% curado dessa peste da ejaculação precoce e muito realizado graças a deus mas nem sempre foi assim se você ficou até aqui comigo é porque também está passando pelo mesmo problema ou quer melhorar sua performance na cama. E tem interesse em se tornar um cara poderoso e um grande fudedor, Deixando sua parceira ou sua mulher louca de tesão e com um pensamento longe de traí-lo. Por conta da gozada rápida. Levando aí mais de uma hora sem gozar. Mas fique até o final que eu tenho uma parada muito importante e um alerta para você. Então. Vamos ao que interessa e chega de conversinha e vamos trabalhar para melhorar as nossas gozadas. Hoje, quero trazer para você um poderoso macete à base de espinafre. O espinafre é conhecido pelas suas propriedades nutricionais que o caracterizam como uma planta com notável capacidade para restaurar a energia, aumentar a vitalidade, melhorar a qualidade do sangue e até mesmo a vida sexual. Atua contra a queda de cabelo, ajuda a manter a pele saudável, fortalece os músculos, auxilia na redução da pressão arterial, Ajuda a melhorar a ereção, o libido e a ejaculação. Então vamos com a esperança que vai dar tudo certo meu garoto. Bora ao preparo dessa mistura milagrosa e afrodisíaca. Debulhe as folhas dos talos de espinafre, lave sob água corrente, e bem numa centrífuga de saladas. Com a lateral da faca, amasse ou pique um dente de alho. Com o alho amassado ou picado, leve uma frigideira grande ao fogo médio. Na mesma frigideira, derreta a margarina. Junte a farinha e mexa até dourar virando uma farofa. Dá então. É só saborear essa farofinha ou somente o espinafre refogado. Vai do gosto de cada um. Essa receita pode ser explorada todos os dias ou três vezes por semana. O espinafre é muito conhecido como oxigenador sanguíneo, ajudando a dilatação das artérias. Com isso, o sangue tem mais facilidade de percorrer-la. Além de ser um poderoso afrodisíaco que muitos homens não fazem a mínima ideia. Os experimentos e fazer uso do espinafre todos os dias ou pelo menos três vezes por semana, vai te ajudar e muito a durar mais tempo na cama com a sua parceira e aumentar o libido. Lembrando, isso não caracteriza um tratamento para a cura definitiva da de ejaculação precoce. É somente uma ajuda para você não gozar muito rápida. Está claro, se você quer realmente se livrar de uma vez por toda da ejaculação precoce, aumentar o seu tempo na cama e não correr o risco de ser trocado por outro homem, pode comemorar. Que você acabou de encontrar a tão sonhada cura. Vou deixar um link na descrição abaixo do vídeo. Ou no primeiro comentário. Clique nesse link que você vai ter acesso a um material que fala tudo sobre a ejaculação rápida. Então é isso meu garoto. Você tem duas escolhas a fazer. Entre deixar a sua parceira na mão. Infeliz e correndo o risco de levar uma gaia. Ou levar mais de uma hora e 40 minutos de pau dentro sem gozar. Deixando ela cada dia mais realizada. Não perca mais tempo. Clique no link para ter acesso a um material que está revolucionando a vida sexual dos homens. Na descrição abaixo ou no primeiro comentário do vídeo. Esse é o meu recado. Espero ter te ajudado muito com esse macete. Quero te desejar noites e mais noites de muito prazer e de muitas gozadas na hora certa. Um forte abraço do seu amigo Robson. Até a próxima dica. Fui meu garoto. Ah, já estava me esquecendo do alerta para você que falei no início do vídeo, tome muito cuidado com os tratamentos para a ejaculação precoce que a Negad estão oferecendo em sites como OLX, Mercado Livre e outros sites pela internet, na grande maioria são falsos, estamos combinados, esse foi o meu alerta, se realmente deseja se livrar da ejaculação rápida, clique no link para ter acesso a um material épico que está revolucionando a vida sexual dos homens, na descrição abaixo ou no primeiro comentário do vídeo, beleza? Então! Por hoje é só e até o próximo vídeo. Abraço meu garoto. Fui.